E aí galera, beleza? De nada tá com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V e hoje, galera, vou mostrar para vocês algo simplesmente sensacional. Ou seja, acredito que todos nós gostamos de, de carros, né? Tem aquele que gosta de bicicleta, de moto, né? Aquele que gosta de andar de bicicleta para não poluir o mundo, etc. Respeito todas as pessoas. Mas eu sou um mega fã de carros, mano Eu gosto muito E uma das escuderias Mais famosas Em todos os sentidos, né Fórmula 1, corrida e tal É a Ferrari, mano E aqui em Los Santos Eu vou é, Visitar a nova Loja de carros Da Ferrari, irmão Irmão Bom eu tô aqui com uma, né? Que essa aqui é do Franklin. Essa Ferrari aqui é do Franklin. Caraca, linda demais. Eu confesso pra vocês que eu não manjo muito no, nos nomes de Ferrari. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Normalmente, se você olha atrás do carro, aparece tá, o nome, né? Mas, enfim. Vocês podem deixar nos comentários aí os nomes das Ferraris. Inclusive, essa. Eu não sei se essa aqui é uma, aquela B, BF12. Não sei, mano. Sinceramente... Não sei Mas, enfim, galera Bora lá Na loja da Ferrari para ver o que tem é, De carros lá Olha o barulho, ó Caraca, moleque Que coisa linda, mano Peraí que os caras aqui são meio... Bom, galera Ela tá localizada Nessa área aqui de Los Santos Já pensou, já? No GTA Online que tivesse É que não tem carros... É... Com as marcas reais, né? A Oxladeir meio que dá um migué, né? Mas seria muito legal. Acho que nos RP da vida aí deve ter. Olha a loja da Ferrari, galera. Lá, lá em cima, ó. É a bandeira da Itália, né? Um país que eu gosto muito. É a bandeira da Itália? É a bandeira da Itália. É, ela, a bandeira da Itália. Tá ali, a estiada ali em cima, né? Sabe... Olha isso, cara! Olha o cavalinho ali, mano, da entrada da loja. E ver onde tem um estacionamento? Eu posso virar, né? Ah, o estacionamento tá aqui. Vamos guardar nosso carro lá? E bora lá, galera, ver o que tem. Ai, meu teclado tá uma Merlin. Aí, estacionar aqui a nossa Ferrari. Ah, tá ruim o teclado, velho. Tá ruim para guiar o boneco. E olha isso, mano. Vamos chegar perto aqui. Tá dando as lagadinhas. Caraca, o prédio é muito louco, mano. Olha isso, velho. O tamanho toda de vidro. Caraca, olha o logo da Ferrari, parceiro. Nossa, tem uma pendurada ali já, mano. Tem uma pendurada ali, tem algumas pessoas aqui dentro. Né? Futuros compradores. Temos uma Ferrari aqui, ó. E... Deixa eu olhar aqui. Esse outro lado. Uma TVzinha. Olha, uma La Ferra... é uma LaFerrari? É uma LaFerrari? Não, não, não, é aquela Ferrari de corrida, né? Um dos carros mais rápidos aí. Bem bonito, eu acho que é o mesmo que tá ali, ó, na parede. Caraca, esses carrinhos aqui, mano, olha só. Que louco. São carros da Ferrari aí, galera. Então vamos lá, olha isso aqui, moleque. Que coisa louca, velho. Cara, se eu fosse ricaço, irmão, ricaço, eu compraria aquela McLaren do Senna e colocaria na parede, tá ligado? Eu acho que tem um... é o Otávio Mesquita que tem um carro assim, né? Então aqui, galera, tá alguns modelos. Como eu disse pra vocês, eu não manjo muito dos nomes, é... mas quem manja aí quiser... Pode colocar aqui, ó. Pode colocar no, nos comentários cada Ferrari. Eu sei que essa aqui é a LaFerrari. Eu sei que essa aqui é a LaFerrari. É... Essa aqui é a Enzo, né? Ah, essa aqui parece que é igual a minha. Parece que é igual a do Franklin. Ó, tem outra Ferrari aqui. Caraca, parceiro. Olha que coisa louca, irmão. Ó, a loja da Ferrari. Ó, tem um modelão um modelo antigo... Eu acho que esse daqui era o que corria Naquelas 500 milhas de Le Mans Eu acho que essa daqui é aquelas que corria Nas 500 milhas, né? Que tem até aquele filme lá da Ford vs Ferrari Essa aqui é a Enzo Vou tentar mostrar É... A parte... Todo o carro, né? Mas é tudo aí, ó, mano, ó, carros reais, meu irmão Olha isso Meu Deus, eu quebrei o vidro Caraca, de, de açúcar. Eu só encostei, mano. <risos> Eu só encostei, maluco. Caraca, quebrou, velho. Então tá aí, tem esses modelos aqui. Lá do outro lado também tem outros. Plaquinha ali da Ferrari. Ó, o bagulho tá sumindo aqui. Ó, tem uma, uma modificada aqui, ó. Toda camuflada. Esse preto aqui é um preto fosco. E olha só, galera. Essa daqui, se eu não me engano, é do Schumacher, mano. Aquele Fórmula 1 do Schumacher. E temos outra Ferrari aqui, ó. Eu acho que essa aqui é aquela 458, se eu não me engano. Caraca, velho. Não pode encostar, velho. Meu Deus do céu. Vou sair com prejuízo aqui, quebrando esses vidros, mano. Da loja da Ferrari. Algumas taças aqui, ó. Provavelmente de campeonatos que foram vencidos pela Ferrari. Olha isso, cara. Que louco, mano. Cara, tá, ficou sensacional isso aqui, irmão. Essa é a grande realidade, parceiro. Ficou muito, muito, muito louco, irmão. Muito, muito louco. Essa aqui é personalizada. Caraca, isso é muito linda, mano. Olha isso, velho. Se eu fosse comprar uma, eu compraria uma vermelha. Caraca, parceiro. Linda demais, mano. Bom, tem o, o outro andar ali... Ali em cima Vou subir lá Eu acho que eu consigo mostrar bem, né, galera Pra não, não ser rápido aqui Também a gente pode demorar muito Mano, isso aqui ficou muito louco, velho Muito louco eu Acho que é a segunda loja da Ferrari que eu mostro aqui no game E essa daqui ficou simplesmente insana O jogo tá ficando escuro, né Simplesmente insana, cara Ó, tem uma Ferrari ali E tem essa ali no vidro Aquela ali é mais antiga, né? Que esse modelo aqui é mais antigo, ó Ó Modelo mais clássico Tem dois antigão ali, né? Esse daqui É... Não são carros que acho que deve ser... Acho que numa loja de Ferrari você, deve... você não deve conseguir comprar Mas deve achar aí na mão de colecionador Os caras que vendem devem vender por uma bala Ó, tem mais uma aqui Olha essa, essa frente, mano Essa daqui não é aquela Ferrari que os caras falaram que Seria a Ferrari popular <risos> Ferrari popular, difícil, hein, mano É, só pode dizer que ela é mais simples Lembra muito aquele Aston Martin Ó, outro, outro Ferrari aqui Essa daqui é o C, a Monza O nome desse aqui É a Monza Ó, temos aqui, ó Caraca, olha que show isso aqui, mano esse modelo aqui de Fórmula 1, acho que é desse ano Né? Inclusive tá indo, os caras estão indo bem, aí eu não acompanho tanto Fórmula 1 Mano, deixa eu tirar esse tempo é, Colocar... Já tá, tá escurecendo, então fica meio zoado aí Aí ficou mais bonito, olha isso, ficou muito mais lindo É... Não sei se esse aqui é aquele modelo que eles anunciaram como um, um modelo popular e tem esse outro modelo aqui. Eu não vou encostar no vidro, não, senão eu vou falir. Véio. Tem esse aqui também. Ó, mano, essa. Cara, ficou, ficou muito louco, velho. Ficou muito louco. Muito louco. Galera, vai citando os nomes das Ferraris aí nos comentários, vocês que manjam. Se você tivesse bala pra comprar, qual você compraria dessa loja na vida real? Não vou falar nem, ó, ficar em Beverly Hills aqui, ó. É... Se você tivesse bala, qual você compraria? Se você tem bala, né, pra isso, qual que você tem? <risos> Vai que tem um louco aí que tem tá uma Ferrari, mano. Caraca, tá bem bonita aquela ali, mano. Essa daqui é Spider? Não, né? Ó a antiguinha ali, ó. A antiga. Tem mais três modelos aqui, ó. Eu acho que são os mesmos que estão ali. É que algumas são iguais, só que elas estão em cores diferentes, né? Olha isso, cara. Que coisa louca, mano. Que coisa absurda. Ó. Essa daqui é que tá lá do outro lado, ó. E tá aquele que tá lá embaixo, ó. <cười> ó, que lindo. Essa é a LaFerrari, né? LaFerrari? É, acho que é a LaFerrari, só que ela tá customizada, né? Mano, show demais, cara. Isso aqui ficou muito louco. Vamos ver se a noite as luzes ligam. Parece que tem uns refletores ali. Vamos ver como é que é. Liga, cara. Olha isso aqui, mano. Que show, velho. Nossa, eu vou lá fora pra ver como é que ficou. Olha isso, mano. Cara, dê uma nota aí, galera. Dê uma nota aí, cara. Que essa loja ficou simplesmente incrível. Ah, eu, não, eu mostrei aquele modelo ali O modelo dourado dos caras lá dos shakes árabes, mano Os cara gosta desses modelos dourados aí Cara, essa loja ficou muito louca Cara, ficou muito louca Mods mais incríveis que eu já mostrei aqui no canal é, E é isso, não vamos comprar nenhuma Ferrari Porque já temos uma, gastamos muito E eu vou sair de fininho aqui porque eu quebrei a, as vidraças, né? Como se não tivesse câmera. Mas olha as luzes vermelhas, cara. Caraca, moleque. Ficou muito louco. Ficou muito louco isso aqui, mano. Tô empolgado, tô empolgado. Ó, o tamanho da loja. Jesus. Ficou louco demais, irmão. Mas é isso, galera. Curtiram? É, não esquece de se inscrever e compartilhar o vídeo para me ajudar na divulgação Comentar aí qual Ferrari dessas daí que eu mostrei para vocês vocês compraria. E se você tem alguma Ferrari, nem que seja de carrinho de controle remoto Olha, cara, a loja tá muito louca Pera aí, cara, eu vou, vou ter que afastar aqui um pouquinho a câmera Olha isso, irmão Olha isso, que coisa absurda, parceiro que coisa absurda Ficou sensacional Galera, sensacional é, a loja da Ferrari Aqui, as escadas vermelhas ali subindo Mano Eu só não sei como é que o cara desceria O carro ali, né Se o cara quisesse comprar, provavelmente de encomenda né Se não vende esses carros aí de Mano, demais, demais, demais demais É isso galera, vou ficando por aqui Espero que tenham gostado, se gostou é nóis, tamo junto Valeu ah, os estacionamentos aqui, ó. E fui!